Nós estamos aqui hoje, sem dúvida, em defesa do passe livre estudantil. Nós estamos aqui hoje contra o autoritarismo e o que, na nossa opinião, significa a militarização nas escolas, e vamos ter um debate sobre isso. Mas o passe livre estudantil tem sido tratado pelo governador do Distrito Federal de forma absolutamente equivocada. O passe livre estudantil é uma matéria fruto de muita luta da juventude do Distrito Federal. E para algum deputado que acha que é fácil o acesso ao passe livre estudantil, ele está muito enganado. O passe livre estudantil hoje já é muito burocratizado. Já é muito difícil para os estudantes da nossa cidade acessarem o passe livre estudantil. E isso é um problema grave no acesso à educação. E o que o governador quer fazer? Burocratizar mais o passe livre estudantil. O governo do Distrito Federal tenta jogar a classe média contra os mais pobres, ou os mais pobres contra a classe média. Esse não é o debate. O que esse projeto de lei de burocratização do passe livre estudantil quer fazer é criar mais um muro, mais uma barreira para que a juventude do Distrito Federal consiga acessar o passe livre e tenha acesso à educação. O que nós fizemos na última sexta-feira em parceria com o deputado Reginaldo Veras, Chico Vigilante, Arlete Sampaio, deputado Leandro Graz, é apresentar um projeto elaborado pelo movimento Passe Livre e pelos movimentos de juventude da nossa cidade. É um projeto que amplia o Passe Livre Estudantil para o acesso à cultura. É um projeto que tem como valor fundamental o acesso à educação. Esse é o valor fundamental e é esse que nós vamos defender todos os dias nessa Casa Legislativa. O passe livre estudantil é direito e o governador tem que entender que a mobilidade urbana trata da população em geral do DF e não só do transporte individual, que a mobilidade urbana é um direito e que a mobilidade urbana tem que ser tratada com respeito e de forma coletiva. Essa casa, eu falo isso todo dia aqui e não canso de repetir, essa casa está desafiada a ver, a se apurar se teve renovação de fato nessa eleição. Se os parlamentares daqui vão votar de fato pelos interesses do povo do Distrito Federal ou vão votar do lado dos interesses do governo ibanês. Ou vão votar do lado dos interesses das empresas de transporte. Nós queremos saber, por auditoria, qual é a tarifa técnica, qual é a tarifa pública do transporte público do DF. Nós queremos saber isso de fato, para assim se calcular como deve ser feito o passe livre estudantil. Não aceitaremos nenhum retrocesso nessa casa e o nosso... Nosso mandato está a serviço tanto do passe livre estudantil como o nosso mandato vai estar a serviço da ampliação desse passe livre. Queria pedir ao presidente dessa casa que liberasse todos os movimentos sociais e a população para entrarem aqui hoje e acompanharem essa sessão. É muito importante que os debates dessa casa sejam feitos com a presença do povo dessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, em defesa do passe livre. Bem-vindo a todos e a todos que acompanham essa sessão.